Você já reparou que algumas pessoas, quando sofrem algum tipo de rejeição, acabam se encolhendo e até mesmo desistindo de fazer qualquer coisa? Você também já viu que tem outras pessoas que, ao contrário, parecem enfrentar o problema e acabam saindo vitoriosas? Mas qual seria então o segredo das pessoas que conseguem lidar bem com a rejeição? Construindo seu sucesso. Dicas Práticas com Márcio Miranda. Eu vou passar para você agora cinco dicas para você usar no dia a dia e não deixar se abater com uma dificuldade, com uma rejeição que é sempre passageira. Primeira dica, ao invés de ignorar ou suprimir a dor da rejeição, pessoas que são mentalmente fortes aceitam a situação aceitam que estão tristes, desapontadas, desencorajadas. Elas possuem a habilidade de enfrentar a rejeição sem tentar esconder ou fingir que ela não existe. Segunda dica. Essas pessoas enxergam a rejeição como uma prova que estão vivendo a vida no limite, tentando extrair dela o máximo possível. Não são acomodadas, não são resignadas, Sabem que são corajosas e tentam sempre sair, ampliar a zona de conforto. E por isso acabam encontrando algumas barreiras. Terceira dica. As pessoas que lidam bem com as rejeições não ficam se autodestruindo com frases e com pensamentos do tipo Ah, eu sou um idiota mesmo, ah, eu nunca deveria ter tentado aquilo, bem feito para mim, coisa desse tipo. Repita para você mesmo que você é um vencedor, uma vencedora. Que as rejeições são normais para quem é arrojado. Que você está sempre aumentando, expandindo a sua área de conforto, saindo da mesmice do acomodamento. Quarta dica. Essas pessoas não deixam que a rejeição coloque um rótulo nelas. Não é porque uma pessoa perdeu um emprego ou perdeu uma promoção, que ela deveria ser considerada incompetente. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não, não deixe que a sua autoestima seja atingida pelas ações de outras pessoas. Olha, Essas pessoas que lidam bem com objeção, com rejeição, elas sabem enxergar a situação a médio a longo prazo. Entendem que a rejeição é algo passageiro, pontual, Temporário. Quinta dica. Com cada rejeição, essas pessoas percebem que podem melhorar ainda mais em algumas áreas. A rejeição serve como um incentivo para aprender mais, para desenvolver novas habilidades, para se desenvolver ainda mais. Enxergue você também a rejeição como um sinal que você está fora da sua zona de conforto que você é uma pessoa corajosa e que vai conseguir chegar aonde a maioria nem mesmo tentará. Ou seja, o que importa não é a rejeição. O que importa é que você é um vencedor, uma vencedora, e que estará valendo cada vez mais no momento que usar essa rejeição para aprender e para se desenvolver. Cabeça para cima e muito sucesso para você!